Como lidar com a ansiedade Estratégias práticas, para aliviar os sintomas A ansiedade é um problema comum que afeta muitas pessoas em todo o mundo. É uma resposta natural do corpo ao estresse, mas quando se torna excessiva e desproporcional à situação, pode ser debilitante e afetar negativamente a qualidade de vida. Neste vídeo, iremos discutir estratégias práticas para lidar com a ansiedade e aliviar seus sintomas. Pratique a respiração profunda, e a respiração profunda é uma técnica simples e eficaz para aliviar a ansiedade. Quando você está ansioso, sua respiração pode ficar curta e rápida, o que pode levar à hiperventilação. Para fazer a respiração profunda, inspire profundamente pelo nariz, segure por alguns segundos e expire lentamente pela boca. Repita esse processo algumas vezes até sentir uma sensação de relaxamento. Pratique a meditação. A meditação é uma técnica antiga que tem sido usada para reduzir o estresse e a ansiedade. Existem muitos tipos de meditação, mas a mais comum é a meditação da atenção plena. Para começar, encontre um lugar calmo e confortável para se sentar. Feche os olhos e concentre-se em sua respiração. Quando sua mente começar a vagar, volte a se concentrar em sua respiração. Comece com sessões curtas e aumente gradualmente o tempo. Exercite-se regularmente, o exercício físico é uma das melhores maneiras de reduzir a ansiedade. Quando você se exercita, seu corpo libera endorfinas, que são substâncias químicas que melhoram o humor e reduzem o estresse. Tente se exercitar pelo menos 30 minutos por dia, 5 dias por semana. Pode ser qualquer tipo de exercício, como caminhar, correr, nadar ou fazer yoga. Evite cafeína e álcool, a cafeína e o álcool podem piorar os sintomas de ansiedade. A cafeína é um estimulante que pode aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial, o que pode levar a sentimentos de ansiedade. O álcool é um depressor do sistema nervoso que pode piorar os sintomas de ansiedade a longo prazo. Tente limitar o consumo de cafeína e álcool, ou evitá-los completamente. Durma o suficiente, a falta de sono pode aumentar a ansiedade. Tente dormir pelo menos 7 horas por noite. Mantenha um horário regular de sono e tente evitar o uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir. Se você tiver dificuldade para dormir, tente praticar técnicas de relaxamento antes de ir para a cama. Pratique a gratidão. A gratidão é uma forma eficaz de reduzir a ansiedade e melhorar o humor. Tente dedicar alguns minutos por dia para pensar nas coisas pelas quais é grato. Isso pode ser algo tão simples quanto o sol que brilha lá fora ou o sorriso de um ente querido. Busque ajuda profissional, se a sua ansiedade estiver afetando significativamente a sua qualidade de vida, é importante buscar ajuda profissional. Um profissional de saúde mental pode ajudá-lo a entender a causa da sua ansiedade e desenvolver um plano de tratamento adequado. Existem muitas opções de tratamento disponíveis, como terapia cognitivo-comportamental, medicação ou uma combinação de ambos. Mantenha uma dieta saudável, Da alimentação também pode afetar a ansiedade. Tente manter uma dieta equilibrada, com muitas frutas, legumes, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Evite alimentos processados, açúcar e gorduras saturadas, que podem piorar os sintomas de ansiedade. Encontre um hobby ou atividade que você goste, e fazer algo que você gosta pode ser uma ótima maneira de aliviar o estresse e a ansiedade. Encontre um hobby ou atividade que o faça se sentir bem, como pintar, tocar um instrumento ou fazer jardinagem. Dedique algum tempo todos os dias ou toda semana para essa atividade. Aprenda a dizer ou não, ou dizer ou não ou é importante para manter sua saúde mental. Se você se sentir sobrecarregado com compromissos ou responsabilidades, aprenda a dizer ou não. Não se sinta culpado por dizer ou não ou e lembre-se de que você tem o direito de definir seus limites. A ansiedade pode ser debilitante, mas existem muitas estratégias práticas que você pode adotar para aliviar seus sintomas. Pratique a respiração profunda, medite regularmente, exercite-se, evite cafeína e álcool, durma o suficiente. Pratique a gratidão, busque ajuda profissional, mantenha uma dieta saudável, encontre um hobby ou atividade que você goste e aprenda a dizer ou não. Não tenha medo de pedir ajuda se precisar, pois a ansiedade é um problema comum e tratável. Com essas estratégias, você pode controlar sua ansiedade e melhorar sua qualidade de vida.